Rapaziada, beleza? Bruno Clash aqui e mais uma vez com um jogo NFT NFT Games pra vocês, rapaziada, eu sei que vocês gostam E estão sempre procurando aí um jogo bacana pra poder se divertir e ganhar grana Eu já falei a respeito desse jogo aqui e o pessoal me pediu E eu resolvi trazer aí com mais informações O pessoal pediu, mais, Bruno, como eu crio a conta? Como eu começo no jogo? Eu mostrei por cima sobre o que era, como funcionava Mas hoje eu vou mostrar passo a passo como você vai começar no jogo e como você vai ganhar dinheiro mostrando mais claramente, eu acho. Então, bora lá. A primeira coisa que você vai fazer quando você entrar no, no site, eu não vou falar sobre tudo que eu já falei, então o vídeo que tá aqui, tem toda a explicação a respeito do game tá aqui na descrição e também nos cardzinhos, então fica ligado se você quiser saber. Agora vamos descobrir como começar efetivamente no jogo na prática. Bom, primeira coisa que você vai fazer é clicar em Play Now aqui, e aí você vai vir para essa tela aqui, rapaziada. Essa tela aqui é a tela de início, onde você vai ter ali play game, marketplace, informações do dos tanks, uh, stake e loteria. Eu vou falar sobre tudo, tá bom? Primeira coisa que você vai fazer, você vai estar tá aqui nessa tela. Essa tela, se você logar, você já começa a jogar aqui. Mas a primeira coisa que você vai fazer é clicar ali ó, em connect. Você vai conectar a sua wallet. A sua carteira, tá? Então a carteira é Metamask, você vai poder utilizar Você clica ali, ó, você vai ver É Metamask, normal, como você já trabalha, como você já sabe E se você quiser saber como criar a sua conta Metamask Vou deixar aqui também um link pra você com um vídeo Pra você poder saber como criar, tá bom? Mas é, acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo já deve estar tá ligado Clicou em Metamask, você vai logar normalmente Pede autorização, você já assina ali Tranquilamente, já logou, Tá? A minha conta, ela já está linkada. Minha conta, meu e-mail e senha para a minha conta já está linkada a minha Wallet. Mas para você fazer igual a sua, você vai ter que vir aqui em Wallet e colocar aqui onde está update account. Vai estar tá para vocês é, criar sua conta, create account. Então você vai criar a sua conta. na hora que você clicar aqui, vai aparecer uma tela exatamente como essa, exatamente como essa. E aí você vai colocar o seu e-mail. É, o nome que você quer que seja a sua conta e um password para você, um password, uma chave, um código para você poder en entrar no game, tá bom? Na sequência você vai colocar é, send code, você vai clicar em send code via e-mail, clicou aqui, vai chegar no seu e-mail um código de números para você colocar aqui neste local. Colocou o um número aqui neste local, preencheu o restante dá o criar account na sua na sua na sua no sua opção vai ser criar account, a minha é update account, se eu quisesse por exemplo trocar o password, tá? Cria account, ele vai falar, OK, unificamos a sua conta MetaMask com a sua conta que você criou de e-mail e senha. Porque para jogar, você vai entrar com e-mail e senha, para você mexer no marketplace com as informações linkadas com o seu jogo, aí é pela sua wallet que tá aqui, ó, conectada, tá bom? Então essas informações básicas para você poder criar a sua conta do zero e começar a se mexer nisso tudo. Bom, e agora uma informação muito legal. Quando você entra na sua conta, pela primeira vez você vai perceber que você ganhou é, dois tanques. Exatamente, você já inicia com dois tanques. Ganhei aqui, ó, dois tanques já do jogo, do game. Então para eu poder jogar... É, a, o, o game eu já posso né mas é o seguinte para você poder jogar arena por exemplo você precisa de três né três tanques e para isso você precisaria comprar mais tanques para poder utilizar jogar algum, alguma partida né no modo pvp é, no pve você vai precisar é, você vai poder aí jogar com qualquer quantidade de tanques, a partir de um Mas você não vai conseguir passar de telas, né? Então você precisa Ah, Bruno, então como é que eu conseguiria é, começar no jogo de uma forma bacana para poder render? Qual o investimento que eu faria nesse jogo? O investimento que você faria nesse jogo é... Ó, já tá ali, tinha anotadinho aqui, tudo certinho 100 dólares, mais ou menos 100 dólares, que é o preço de mais 3 tanques, exatamente então mais três tanques aí, mais ou menos vai dar uns 2700 TBLs. Eu anotei aqui que é a moeda do jogo. E aí você vai conseguir com mais três tanques é, juntar aí os os que você precisa, né? Os cinco que você precisa para poder estar tá top e poder ir para cima aí com o seu jogo, tá? Aí você pode ir jogando na parte de campanha, passando as telas e, e, e conseguindo as suas é, gemas e também o seu gold, tá bom? Ah, mas Bruno, você falou que dá pra investir 100 dólares e conseguir comprar os outros 3 tanques Em quanto tempo eu tenho esse retorno? Qual o meu ROI? Bom, o ROI tá normalmente aí, tá mais ou menos nesse momento em 40 dias, rapaziada Por quê? A cada 4 dias você consegue juntar mais ou menos de 250 a 300 gemas Jogando o Tank Battle Daqui a pouco eu explico pra vocês como conseguir as gemas Mas antes, eu quero mostrar pra vocês que conseguindo 1.000 gemas em 4 dias Você vai vir aqui em Exchange e vai vir neste local, aqui em exchange, você tem a opção de trocar as mil gemas por um gembox, por uma gembox, tá bom? Ela tá aqui, aí você conseguiu a gembox, você vai poder abrir ela ou vender, vamos falar de vender, porque é, é o que a galera quer, fazer grana, fazer dinheiro, tá bom? Então, tá aqui, conseguiu uma gembox, o que, que eu faço? Tenho duas opções, a primeira delas é vender instantaneamente para o NPC do jogo, clicando aqui embaixo, em your wallet, Vai clicar aqui ele vai diretamente para Instant Sell, venda instantânea. E aí aqui você vê que o preço de uma Gembox é 250 TBLs. Então o jogo compra de você a Gembox que você é, conseguiu por mil gemas por 250 TBLs, que é a moeda do jogo, que é a moeda que você vai conseguir vender na Pocoin, por exemplo. Então conseguiu 250 TBLs, você já pega esses 250 TBLs e pode trocar por grana, por dinheiro, por dólar. E aí transformar em reais para você, tá bom? Essa é a primeira fase, a primeira parte, a primeira possibilidade e a mais fácil. Venda instantânea para vender rapidamente, 250 TBL. Ah, mas Bruno, eu sou tranquilo, eu não tenho pressa. A outra opção é vender no Marketplace. E aí você vai vir aqui no Marketplace, aqui em gembox e você vai ver que a menor, o menor valor dessa gembox é 350 TBLs, ou seja, 100 TBLs a mais do que na venda instantânea. Aí é uma escolha, quero vender rápido, vende no NPC, 250 TBL. Ah, tô tranquilo, 350 TBL é o valor menor que você vai ter para comprar uma Gembox, tá bom? Então tá aqui tranquilamente para você, e aqui é valor de mercado, né? Funciona de acordo com a procura, tá? Mas o menor é esse daqui, 100 TBLs a mais para você, tá bom? É isso, então essa é a forma de conseguir os TBLs, rapaziada. Bom, agora eu vou falar pra vocês como conseguir ganhar dinheiro também vendendo ou trocando o ouro por TBL A gente já falou sobre gemas, que tá aqui pra vocês darem uma olhada Mas também dá pra trocar o ouro que você ganha nas batalhas por TBL Sem ouro, sem gold, por 111 TBLs uh, Mas Bruno, eu ganho ouro também? Sim, você ganha gemas e ganha ouro Tá aqui pra vocês galera, então tá aqui ó tem duas formas de ganhar grana que eu já tinha explicado, mas se você quiser ver também como você, o que você ganha quando você joga, o link tá aqui em cima no, nos cards e também na descrição do vídeo mostrando eu jogando, tá bom? Você ganha gemas e aí você tem aquele processo que eu falei agora, ganhou gemas, trocou por box, abre e ganha um tanque ou peças do tanque ou vende no marketplace ou no instant sell e faz o TBL, tá bom? Ou você vai poder vender, trocar ouro na verdade. Ganhou o ouro da partida, vai juntar sem ouros e conseguir TBLs. Tá aqui ó, juntou 100 ouros, 111 TBLs pra você, tá bom? Pra você chegar aqui é a mesma coisa. Clica ali na sua, na sua wallet, em exchange, lá embaixo de gemas tem o gold, tá bom? Então troca gemas por box e vende por, pra TBL ou pega o ouro e troca por TBL Duas formas de ganhar grana E conseguir recuperar a o seu investimento O seu ROI rapidamente, tá bom? Muito top Além disso eu quero falar pra vocês também sobre stake O stakezão tem stake finalizado de NFT E tem o que tá rolando de TBL O de TBL tá aqui, ó Você consegue já entrar e ver como funciona Tem aqui os finalizados já E tem aí o de 3 meses TBL 3 meses e o de 6 meses Tá aqui, ó esses dois estão aí como um coming soon, né? Em breve estão chegando. Mais informações do, do stake. Stakear é simplesmente rodar, mas estar ganhando com isso um pouquinho é como uma poupança. Aí, vai se você ficar com o TBL na mão, você stake, você deixa ali, ah, não vou usar por três meses, deixa aqui, vai render um pouquinho, vai ganhar um pouco mais do que você colocou. Então isso é bacana também e a, você acredita no projeto e com isso pode ter benefícios dentro do jogo, tá bom? Muito legal o stake também. Também tem a loteria que muita gente já conhece, a gente já está já acostumado. Muito jogo faz. Aqui você compra o seu ticket, pode comprar o seu ticket. E aí aqui embaixo você vê ó, os, números da, os números vitoriosos da última, né, da última que rolou. E hoje está ali em 6.500 dólares quase ah, o pote do prêmio. né mil TBLs, um pouco mais até. Isso daí é o pote que tá sendo sorteado. Então, quer participar da loteria? Esse é o local, tá bom? Além disso, eu quero falar pra vocês também sobre outra coisa. Mais um, um detalhe aí que passou. Que eu quero mostrar para vocês. Que é o leilão o auction. Tá aqui no Marketplace e vem em auction. E aí você põe aqui, ó. Low Supplies. E aí você vê aqui o, os leilões que estão acontecendo. Quero vender meu chassi. Mas não quero colocar um preço fixo. Quero colocar um leilão e quem dá mais, de repente eu ganho muita grana, né? Então coloquei chassi a 100 TBLs, ele colocou o preço inicial 100 TBLs. Começou agora há pouco, né? Tá bem recente. Então você entra para mais detalhes e colocou a 100 TBLs, mas se você quiser comprar de imediato, paga 260 TBLs e você leva. Então você compra de imediato, ignorando o leilão e compra ele. Botou Comprou, já era é seu. Mas você pode entrar dando um, um, um valor, é né? apostando um valor. Ele colocou como 100 TBL. acabou de começar, né? Então você pode ir lá, ah, do 101. Aí, por enquanto é seu. Se alguém botar 102, você vai ter que botar 103 e assim por diante pra ver quanto que chega esse valor do chassi, tá bom? E tem muitos aqui. Eu vi até um que tá 1, um, ó. Esse aqui, ó. Chassi A1 TBL, ó. Ele falou, ah, quer comprar de imediato? 1.000 TBLs, tá bom. Então é isso, quer comprar de imediato sem participar do leilão? 1.000 TBLs. Mas participando do leilão, olha, começou a 1. Já está a 11. Então já está a 11 TBLs por enquanto o chassi dele, tá? Então é isso, esse é o leilão que é mais uma função legal para você que quer tentar a, apostar nesse formato ao invés de vender normalmente com um preço fixo que está aqui, ó. Que aí são os preços fixos, né? Tá aqui todos para vocês darem uma olhada aí das peças, para você mandar, poder montar o seu tanque, tá? Ah, e um detalhe muito legal agora que eu vou passar para vocês, que é o seguinte. Você criou sua conta, logou sua, sua carteira da Metamask, você tem também um código referral. Tá aqui em cima, ó. O código de referência. Você vai pôr esse link aqui, ó. Pega esse link, copia ele. Joga na, no seu WhatsApp, nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar que você quiser. E fala, oh, galera, quiser conhecer o projeto, entrar, vem por esse link para você poder ajudar. E aí você vai ganhar de acordo com essas informações que estão aqui embaixo. Ó. Dependendo do volume que você tem ali de movimento e de TBL rodado, você consegue ali ter uma recompensa maior ali de acordo com os levels. Né? Então level 0 tem ali 0,10% do que, do que for é, gasto ali pelas essas pessoas ou se você tiver ali é, um volume alto de tbl tem hold ali também dois e meio por cento então de repente pode ser algo muito legal pra você o link de referência inclusive o meu tá aqui embaixo na descrição se quiser dar aquela força ajudar eu agradeço demais Tá aqui na descrição o link de referência pro game tá bom então é isso você tem todos os detalhes de como entrar ah, Bruno, como que o jogo? Você já mostrou gameplay? Já? Tá aqui em cima, nos cards e também na descrição o um vídeo para você ver os detalhes como tá o jogo e analisando o projeto. Mas hoje eu ensinei para você como começar, criar a sua conta e entrar no game. Para como eu entrei aqui, para você poder já começar a utilizar os seus tanques. Que eu ganhei dois, ó. Todo mundo que cria a conta já ganha dois de imediato. Pra poder jogar na campanha ou na arena, tá bom? Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você curtiu, deixa o seu like. Não esquece de deixar sua mensagem aqui embaixo se você curtiu o projeto. Que eu quero saber, tá bom? Muito obrigado a todos. Tamo junto. Um abraço. Faleu, e foi.